E uma nova história começava a ser escrita em Mato Grosso. E eu não podia perder essa festa. Por isso nasci dia 12 de maio de 1986. Eu já tinha uma relação política grande com Primavera através dos companheiros do MDB, que vieram fundar Primavera. São vários, eu não vou lembrar aqui o nome de todos, mas tem uma família que ficou a mais que tinha mais afinidade conosco que a família Trapuchi, que tem ainda membros lá. O velho morreu, mas eu sei que tem membros da família Trapuchi lá. Nós tínhamos uma ligação política muito forte. Tá? E Primavera tem um fato que eu acho interessante para a boa política. Como era uma cidade nova, eles trataram tudo suprapartidariamente. Tá? Eles não... Eu lutava em conjunto. Quem era do partido do prefeito, do novo primeiro prefeito e quem não era também se juntava para ajudar a resolver os problemas do município. Então eu fiz por Primavera muito mais do que o pessoal estava esperando, aguardando, dada a simpatia que eu tinha já por aqueles companheiros que estavam lá e pela perspectiva que eu via no município. Sabia que era um município com um grande futuro. A gente, que o homem público o estadista tem que ter essa visão enxergar lá na frente, enxergar o que os outros não enxergam. E eu tinha certeza que Primavera ia ser um grande município, como está sendo hoje, está provado, que é um dos municípios mais progressistas de Mato Grosso. A Igreja Católica teve um papel forte e determinante na Organização Social de Primavera do Oeste. Através do trabalho voluntário e das pastorais com assistência às famílias que dependiam da ação do poder público ainda muito incipiente na época em que a região estava sendo redescoberta. Entretanto, com a criação do distrito e posteriormente o município, houve sempre um trabalho conjunto, igreja-prefeitura, que foi decisivo para fazer de primavera um modelo na área de promoção humana. Uma das pessoas que se tornou símbolo da igreja católica do município foi o padre Honesto Costa. Pela sensibilidade, amor ao próximo e especialmente pelo desprendimento que norteou sua vida. Mas assim, para mim, é... a igreja, a praça, a escola foram três coisas assim, mais importantes da minha vida, que foi com que eu aprendi ir na igreja, né, minha família, sempre, por mais que nós não gostávamos, mas tínhamos que ir todo domingo e hoje já não consigo ficar sem um domingo sem ir até ela. Na época, né, criança, não tinha cabeça, achava ruim, ah, tem que ir na missa de novo, tem que ir na missa, não, não quero, mas hoje eu vejo quanto foi importante para mim, né? Hoje eu poderia ser outra pessoa, um não sei, um menino largado, alguma coisa assim. Mas graças a meus avós que me criaram, eu sou, sou uma pessoa de bem, eu acho, né? Tento ser. Então, eu acho que a igreja teve um papel fundamental na minha vida, foi importante. É, sou muito grato a, a ela, a minha infância. O executivo municipal passou a existir em 1987. E a sede da prefeitura, que fica na rua Maringá, foi inaugurada em 1996. Primeira eleição, eu... eu... Eu não tinha intenção nenhuma de ser prefeito, né, porque... Mas aí nós viajamos para... Guarapari. É. E quando eu cheguei em casa de Guarapari, eu morava aqui atrás, aí, a minha casa encheu de gente, mas encheu, encheu. Veio toda a primavera que tinha aí naquela época. E aí me impressionaram, me, me pressionaram, me pressionaram E... Eu, eu, eu já tinha um outro candidato né aí eu me pressionaram e tal e, e nós tinha um concorrente aí já que, que era candidato e, e eu pensava se esse cara ganhar primavera vai ser só mais um município dentro do estado é porque ele era um cara cheio de estava dando emprego para todo mundo e, e e eu, eu queria outra coisa aqui, né? É, eu, eu, queria, eu queria coisa grande aqui. Aí. Acabei aceitando. E a primeira eleição, nós. A formação de, de, de partido, na época eram poucos partidos, né? Na segunda eleição não teve como eu escapar. Eu, na realidade, eu sempre tenho dito: eu nunca quis ser candidato, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, eu, eu sempre lutei. Na primeira eleição, é, sempre se comentou, tem que ser o Érico, porque na época não tinha direito à reeleição, então o Darnes ficou dois anos e tinha que passar para o sucessor. Aí, isso foi em 88. Aí, é, eu recebi uma pressão muito forte, e no último dia que tinha que decidir a, o candidato, nós não tínhamos ainda decidido, porque convergia tudo para mim e eu não queria. Eu não queria. E no último dia foi feito num, num barracão do Waldemiro Riva, ali no, ao lado da casa, hoje da casa do Waldemiro Riva. A comunidade se reuniu lá. Se reuniu e eu não fui na reunião. Eu saí de casa e fui, fui na casa do meu cunhado, fiquei lá porque eu não queria ser candidato. Aí a, eles descobriram que eu estava lá, foi aí umas horas da noite, vieram me buscar lá e me levaram para lá. E eu tive que dizer que aceitaria ser candidato. Mas o pessoal tinha uma convicção que tinha que ser eu. Aí eu tive que acabar confirmando e sair candidato e ganhamos a eleição. A candidatura de Fernando Barbosa foi o um contraponto da estrutura política que se formava. E politicamente teve um valor imensurável, porque ele enfrentou a estrutura econômica daquele momento. Sua candidatura valorizou o processo democrático do município. Mesmo derrotado, sua coragem validou a eleição porque inicialmente havia a ideia do grupo dominante de conseguir que o governo do estado nomeasse um administrador com vistas a realizar a primeira eleição apenas em 1988, numa afronta à democracia. A candidatura de Fernando Barbosa impediu essa iniciativa. Quem conheceu o Fernando como eu convivi com ele, é, sabem e, e dirão que o Fernando era um visionário, né? O Fernando era um homem extremamente corajoso, é, é, é, determinado àquilo que, que se propunha fazer E ele acabou nos inspirando a todos né? A mim e a um grupo de seguidores Que o acompanharam sempre nas eleições em que ele foi candidato E nós nos contrapomos a um sistema né? ao, ao poder econômico A é, força da, da, da, da, do, do, do, do, do, do povo do Sul né? que, que era uma hegemonia, que era uma força Preponderante na época, até porque nós tínhamos aqui uma população com, com pelo menos 80% de, de, de eh, predominância do sul do país. Né? Ao final da administração Eric o candidato natural seria Darne Cerucci, pela credibilidade conquistada nos dois primeiros anos. Politicamente, quatro nomes foram colocados para discussão: Viu seu marquete Sérgio Manique. Mário Crema e Irineu Veitio. O grupo optou pelo viu-seu. Na, na verdade, política não se faz sozinho. se faz um grupo político. Então, eu, o que aconteceu na, aconteceu na oportunidade? Eu era um vereador, presidente de um poder, presidente do legislativo, e eu via naquele momento que eu tinha essa oportunidade, pertencia a um grupo político forte, né? E, e, e, e me coloquei à disposição de candidato a candidato. E aconteceu que eu venci a convenção. Para você ter uma ideia, eu tive um pouco mais de 30 dias de campanha eleitoral. Em 92 nós somos candidato a vereador e uh, cumprimos esse mandato até 96. Me afastei em 96 para ser candidato a vice-prefeito com então, o então candidato Érico Piana. Durante o segundo mandato de Piana foi aprovada a tese da reeleição. Nessa época foi idealizada por divadir de Pierre a UPP, União por Primavera, com o objetivo de ouvir todos os segmentos e trabalhar candidatura única. Tem um ditado que diz que você entra na política pelos amigos que tem e depois não sai dela pelos inimigos que você arruma. Então, eu queria evitar essa segunda parte. E por que surgiu minha candidatura como vice? Dentro dos 11 partidos políticos, com exceção de um ou dois, existia uma resistência ao nome dos vices que se apresentavam. Então tinha quando se quando se firmou a candidatura de, de prefeito na pessoa do então prefeito era Piana, que ia para a reeleição todos nós vislumbravam uma vitória com facilidade vitória eleitoral e aí todos os partidos que isso apoiaram quiseram aproveitar o quê? a condição de emplacar o vice, e a disputa para o vice ficou muito acirrada, e cada partido colocava assim, bom, se eu não posso emplacar o vice, então não vou aceitar, vou lançar a candidatura própria para prefeito. Esse era o jogo político no bastidor. E no concilia aqui, no concilia ali, concilia lá, surgiu uma ideia dentro dos 11 partidos. Então vamos colocar alguém que sempre ajudou, que sempre colaborou e que nunca quis participar. E aí todos os partidos, com exceção do PMDB, Concordado. me convidaram, dizendo o seguinte, se for você, todos nós aceitamos. E aí está feita a conciliação, está conciliado. Após esse momento, se desenhou o esfacelamento do grupo dominante. Houve uma ruptura. Nenhum momento, e não só eu, nenhum de nós falávamos em movimento político. É engraçado até falar isso, mas nunca... Não tinha nem sonho isso. Foi uma coisa tão natural, aconteceu, né, ah, em 2004, que vai ficar gravado para o resto da vida, pelo aquele momento que a gente decidiu. Mas tudo que fizemos antes, não tinha nada assim premeditado ou pelo menos dizer, ó, vamos fazer isso que depois talvez tenha... O que a gente fazia era a satisfação de estar ajudando realmente a, a criar aquela sociedade. Estou aqui em Primavera do Leste pela primeira vez, me filiei a um partido, inicialmente foi no PSDB. Fiquei filiado durante seis anos, tive oportunidades de ser candidato, porém, naquela época, coloquei-me que ainda não era a hora. O interessante era amadurecer mais, aprimorar os conhecimentos e, por fim, eu acabei deixando o PSDB e me filiando no PFL, que é o partido pelo qual acabei me candidatando na condição de vice-prefeito. Estamos em frente ao prédio do Poder Legislativo de Primavera do Leste, o prédio que está dentre os mais belos e mais estruturados do país. Todas as decisões a favor da população de Primavera passam por essa casa de leis através de seus vereadores. Muita gente que, que nunca veio na Câmara de Vereadores, que não sabe o quanto se trabalha, o quanto se preocupa os vereadores nas comissões temáticas da casa, o quanto que se preocupa os vereadores com as pessoas que não têm o que comer, com as pessoas que não têm onde morar, com as pessoas que não têm é, poder aquisitivo para adquirir medicamento. A quase totalidade dos vereadores que passaram pela Câmara de Vereadores de Planalto do Leste Passaram para deixar um rastro de positividade Fizeram a sua parte com dignidade, com honradez, com muito trabalho, com muita dedicação E sem picuinhas, o que é muito interessante Então a gente foi gostando de primavera, foi gostando, gostando E graças a Deus aqui nós já fazem 25 anos que nós estamos aqui E, e, e amamos a cidade Olha, na verdade, nós não tínhamos, uma, não tínhamos uma visão muito grande de que ela ia ser o que é hoje, mas ah, pela necessidade da, da, da agricultura, do desenvolvimento, vindo produtores, de, principalmente do Rio Grande do Sul, Paraná, é, então a gente viu que começou a chegar muita gente e, e, de, e, e abrindo cerrado mesmo com toda a vontade, me filiei no PFL e em 2000 teve eleição, fui convidada para ser candidata a vereadora. Fiquei suplente com 319 votos, né? Não tinha assim, vamos dizer, uma experiência muito grande na política, eu nunca tinha participado, né? Gostava porque meu pai foi vereador no Paraná. Então, eu gostava bastante de política, mas aqui eu não estava envolvida. Eu tinha um mercado, então, vamos dizer assim, do mercado foi aonde eu fiz amizade e onde eu consegui esses votos. E gostava muito de esporte, né? Porque eu adorava a juventude, que em 99 eu ajudei a juventude. Então, vamos dizer, eu fiz uma amizade muito grande no esporte. E daí é onde me levou a eu ser candidata pelo PFL uh, e que fiquei suplente na época. O meu primeiro desafio aqui em Primavera, que foi a candidatura a vereador. É, Para minha surpresa, trabalhando na cidade de Rondonópolis e tendo, na verdade, esse trabalho de base sendo bem feito, acabei me elegendo é, como o vereador mais votado na eleição de 2004 após o pleito e a disputa dois anos sequentes eu saí candidato a deputado estadual obtive 10.420 votos na candidatura a deputado precisando um coeficiente eleitoral de 15 mil fiquei como quarto suplente de deputado estadual e para mim para minha surpresa e para o meu trabalho dos meus amigos das pessoas que sempre acreditaram no meu trabalho na minha vida pública eu fiquei aí é, prestes a assumir uma cadeira como deputado, sendo o primeiro de Primavera do Leste. Disputei a minha primeira eleição em 95, para, o, para a eleição 96-2000. Na época foi para o PPB. Eu, desde que cheguei em Primavera, eu sempre procurei participar do desenvolvimento de Primavera do Leste. Vocês podem ver bem no, no site da Câmara, o vereador o vereador Santo Baço, aí reflete boa parte da minha história. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu sempre procurei estar ao lado das entidades, ao lado do produtor rural, ao lado do empresário. A política partidária, social, é, institucional, eu nunca tinha feito. E resolvi me candidatar. Resolvi me candidatar, é, é, arrumei apoio desses a, vários amigos, o próprio doutor Paulo, a estrutura, o amigo me candidatei. Tive 399 votos é, e fui é, eleito aí pela nossa legenda, né? Não, apesar que Primavera não teve nenhum vereador eleito por si, todos foram eleitos pela legenda, e dessa forma é que eu, é, em 2004 eu entrei para a política pelo PMDB. Eu é, coordenei o Sino no ano de 2004 todinho, fazendo um bom trabalho, é, abrindo o Sino aqui que estava até então na mão do Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores, e foi passado para a Prefeitura. E eu comecei a tocar o cine e trabalhei naquele ano todinho é no cine. Logo veio o convite para ser vereador, candidato a vereador. E eu já estava é, no PTB, do prefeito Herpiana, e fui candidato a vereador em 2004. E graças a Deus é, consegui o êxito nessa vontade que eu tinha de ser candidato a vereador, conseguindo me eleger sendo o quarto vereador mais votado da cidade, com 840 votos. Daí eu fui candidato em, 2000 e... sem ser essa que passou a outra, aí eu fui uma vez, eu fiz 175. Daí na outra eu fiz, nessa aqui, 212. E e aí, agora a tendência da gente é, é, é manter né, a, a, as pessoas do lado da gente, que, que ajudou a gente, e... E tentar uma, tentar fazer alguma coisa para o município. Né? Em 2000, eu fui cogitado para ser candidato a vereador. No último dia, o Érico, é, que eu teria para me afastar, novamente eu voltei a conversar com o Érico, com o Ulisses. É, abortei, daquele momento, aquela, aquela ideia de ser candidato no ano, no ano de 2000. E em 2004. Eu me afastei da secretaria, fui, fui para a campanha, apoiei o candidato Dr. Paulo Bersh, foi uma campanha bastante sofrida. É, eu reconheço que o, o, o Paulo Bersh deu um apoio muito grande para nós, candidatos a vereadores.